Mais uma curiosidade sobre os gatos pretos. Não existe uma raça de gatos pretos. Na verdade, estes bichuchos produzem muita melanina, que é o pigmento que torna suas pelagens escuras.